Here it comes. Boom shakalaka. Finais da NBA a todo vapor. Hoje tem o jogo 4, a série está 2x1 para o Toronto Raptors. Até eu lançar o vídeo, a série já vai estar ou empatada ou 3x1 para o Toronto Raptors. E eu vou seguir fazendo vídeos temáticos das finais da NBA aqui no Chacalaca. Meus últimos dois vídeos, um deles foi um teste de conhecimento com 10 perguntas sobre as finais da NBA para vocês responderem. E o último foi um vídeo com uma hipótese de o campeão da NBA estar decidido em jogo único. E se o campeão da NBA fosse decidido em jogo único, como seriam os campeões até hoje? No ano passado, durante o período das finais, eu também fiz vídeos temático sobre as finais, eu fiz um sobre o Bill Russell, eu fiz um sobre as varridas nas finais da NBA, eu fiz um sobre apagões, motivado pelo apagão do Jr Smith no jogo das finais do ano passado e hoje eu vim aqui fazer quizzes. Eu selecionei três quizzes sobre as finais da NBA e eu não sei se eu vou fazer os três, eu não sei se vai ficar muito longo. Já vou colocar o primeiro aqui na tela. Ele é: você pode escolher as respostas corretas para vencer o quem quer ser um milionário edição das finais da NBA. Quem quer ser um milionário, tu tem que ir acertando uma pergunta seguida da outra. Se tu errar, perde todo o dinheiro. Isso no jogo original, aqui eu não vou ganhar nenhum dinheiro, mas eu selecionei mais quizzes porque talvez esse aqui acabe muito rápido. Eu tenho três aqui. Eu vou fazer o primeiro e o segundo se eu achar que dá tempo eu faço o terceiro. Então vou fazer o primeiro aqui do Quem Quer Ser o Milionário, Play Quiz, e ele diz que é só sobre as finais da NBA. Então vamos lá. Ó, tem os cinco minutos que já tá correndo. Por 500 dólares, qual jogador venceu seis vezes MVP das finais? Michael Jordan. Quem é? Vini Testa Verde. Enfim, deve ser o cara que fez o quiz, botou o nome dele. Mil dólares. Quantos títulos de NBA Bill Russell ganhou? Onze. Onze em treze temporadas. Esse foi um dos vídeos que eu fiz nas finais do ano passado. Já tenho mil dólares. Dois mil dólares. Além de Michael Jordan, que é o único jogador a vencer MVP das finais três temporadas seguidas, não foi Kim Jong-un, e sim Shaquille O'Neal pelos Lakers 2000, 2001 e 2002. Três mil dólares. Que time... Venceu mais títulos da NBA Boston Celtics 17 Seguido pelos Lakers com 16 5 mil dólares Que time tem mais aparições nas finais da NBA? No caso não é o Celtics e sim os Lakers Embora tenham vencido uma menos Eles jogaram mais finais 7 mil dólares Qual jogador tem o um recorde de média Em uma final de NBA Em uma série de final? Eu sei que o Rick Barry é na carreira. O recordista em finais, se não me engano, em uma final, é o Michael Jordan contra o Phoenix Suns. Eu vou chutar. Se eu errar, eu passo para o próximo quiz, porque eu estou eliminado. Ih, certo. Jordan contra o Suns em 90... 92, não, 93. 92, foi contra o Blazers. 10 mil dólares. Quem é o único jogador a vencer os MVP das finais, apesar de perder a séries? Jerry West, em 69, na primeira edição do prêmio. Lakers perdeu para os Celtics. 20 mil dólares, quem é o único jogador a liderar ambos os times nas cinco estatísticas numa final de NBA, LeBron James. Foi em 2016 quando eles ganharam, se não estou enganado. 30 mil dólares, quem tem um recorde de mais pontos em um jogo de finais NBA Elgin é o Gene Baylor. 61 pontos, não sei dizer em que ano foi, ele jogou 8 finais NBA e perdeu as 8 com os Lakers, lá nas décadas de 50 e 60. Mas eu sei que é o Elgin Baylor. 40 mil dólares, nossa tem mais 6, rumo a 1 milhão. Quem foi o primeiro jogador a marcar 50 pontos em um jogo de finais de NBA? O Bob Pettit marcou, que eu citei isso no meu último vídeo, nas finais de 57 ao 58. Antes dele, só se foi o George Mikan. Mas eu acho que na época do George Mikan as pessoas não chegavam a 50 pontos, porque o jogo era mais lento. Eu vou chutar Bob Pettit? É um chute direcionado. Resposta certa. Uh, cinco perguntas 50 mil dólares Robert Ory venceu campeonatos da NBA como jogador com três times diferentes Qual foi o outro jogador a conseguir? John Salley Ele era dos Bad Boys do Detroit Ele ganhou com o Bulls E ele ganhou em 2000 com os Lakers quando ele tinha quase 40 anos Restam quatro Cem mil dólares Qual jogador tem o um recorde de mais finais da NBA sem vencer um título? Acabei de falar na resposta anterior É o Jim Baylor, 0 de 8. 250 mil dólares. Pô, podia ser de verdade isso, né? Eu já tá com 100 mil dólares na, na, na, na minha conta, pô. Qual jogador tem um recorde de mais pontos por jogo nacionais da NBA? Acabei de falar na outra pergunta. Jerry, o Rick Barry. Campeão 75 pelos Warriors. Faltam duas perguntas. 500 mil dólares. Quem tem um recorde de, de mais field porcentagem de arremesso nacionais da NBA? Shaq, Bill Walton, Tristan Thompson ou Wilt? Pode ser qualquer um deles. Hum, em uma final, não, nas finais, de um modo geral. Cara, eu vou chutar o Shaq, mas é um chute. O Shaq jogou 2000, 2001, 2002 com o Lakers, 2004 ele perdeu, 95 ele perdeu com o, com o Magic, e 2006 ele jogou com o Miami e foi campeão. Eu vou chutar o Shaq, porque ele teve bons, bons desempenhos nas finais. Se for o Tristan Thompson, pode até ser o Tristan Thompson, não sei. Ele jogou quatro finais com os, com os Cavs. Bill Walton jogou 77, Portland, e 86 com o Celtics. Eu vou chutar o Shaq. Eu, será o fim desse quiz? 1, 2, 3 e... Um milhão. Que jogador... Ih, 44 segundos. Que jogador tem um recorde de mais minutos jogados numa final de NBA sem cometer um turnover? Como é que eu vou saber isso? Dan Marley, Horace Grant, Robert Torrey, Michael Cooper... Ó, tenho 30 segundos, eu vou chutar o Michael Cooper, por quê? Ó o meu pensamento. Turnover é uma coisa que tu comete no, no, no campo de ataque, né? É um erro que tu faz quando tu tá com a posse de bola. O Michael Cooper era um jogador muito defensivo. Eu tenho 18 segundos, eu tô controlando. Ele era um jogador muito defensivo, então ele tinha menos participação no campo de ataque. Logo, eu acho que ele ficou mais tempo sem cometer um turnover. Chutando, errei. 93%. Qual é a resposta certa? Tem? Não. Não. Não sei qual é a resposta. <risos> Mas não foi o Michael, o Michael Cooper. O Michael Cooper era dos Lakers, do Showtime Lakers. Vou para o próximo quiz. O segundo quiz se chama, você pode dizer, o, o líder em pontuação, né, o cestinha para cada time em cada jogo 7 de finais da NBA. Então aqui embaixo, ó, eu dei uma olhada antes, tem todas as finais que foram até o jogo 7. 51, 52, 54, 56, 57, 60, até 2016. Então eu tenho que dizer quem foi o cestinha do time vencedor e o cestinha do time perdedor. Tenho 6 minutos. Vamos lá, play quiz. 51, Rochester Royals. Eu não tenho nem ideia quem jogava naquele time, e nem nos Knicks. <risos> 52, Minneapolis Lakers. Eu vou chutar George Micah, porque ele era o melhor jogador daquele time. 54, era o Lakers e não era o George Micah. Eu vou chutar jogadores que eu sei que eram daquele time dos Lakers. Vern Mickelson. Jim Pollard. Jim Pollard. Syracuse Nationals. O único cara que eu sei é o Dolph Chase. Se não for ele... e ele é o... Ah, quando eles perderam em 54, no jogo 7, foi o Dolph Chase. Em 55 eu não vou saber porque eu não sei os jogadores do Nationals, que hoje é o Sixers. 57, bom, aí tem quatro anos de Boston Celtics, eu vou chutar os jogadores. Bill Russell não era muito cestinha, mas talvez tenha algum aqui, tem duas vezes. Quem mais tinha naqueles Celtics? Casey Jones e Sam Jones? Não. Tom Heinsohn Tom Heinsohn 57. É em 60, quem que faltou daqueles Celtics? Bob Cousy, deve ser. Também não. Uh, quem mais era daqueles Celtics? Bom, vamos aqui, quem mais? St. Louis Hawks perdeu duas vezes, deve ser o Bob Pettit. 39, né? 62 Lakers. Aí tem vários Lakers. Deve ter o Jerry West. Ó, três vezes. Deve ter o Elgin Baylor. Uma vez. Acabou os Lakers. Aí Boston. Ah, mais um do Boston em 69. O Havlicek? Havlicek. Aí. Mas ficou faltando 60 do Boston. Enfim. 70 dos Knicks. Deve ser o Willis Reed. Não. O Walt Frazier. Frazier. Não. Quem mais era daquele time do Knicks? Se não foi os dois principais jogadores? The Boucher. Eu nunca sei escrever. The Boucher. Também não. 74, Boston Celtics, Dave Cowens, quem perdeu foi o Milwaukee Bucks, deve ser o Abdul Jabbar, e 84 também o Lakers. 78, Washington Bullets, Wes Unseld, Elvin Hayes, uh, quem tinha naquele time, Kevin Porter, não, não sei. 78, Sonics Dennis Johnson, ah acertei, ah acertei por sorte aqui, ó 78, Bob Dandridge e Charles Johnson, não sei nem quem é o Charles Johnson. 78, Seattle, então deve ser o Jack Sigma. Também não Quem era daquele time? Gus Williams? Também não Não sei Não sou muito bom em Sonics de 78 84, Boston Celtics Aí dessa é o Larry Bird Não? Quem tinha naquele Boston? McHale? Não Parrish? Não Cedric Maxwell Cedric Maxwell Cedric Maxwell Ele foi MVP das finais Mas em 81 88, Lakers Magic Johnson Ah não, já ditei Johnson Não é ele James Worthy Que foi o... Fez um triple-double no último jogo das finais James Worthy e do Detroit Pistons, quem perdeu? A Zaya Thomas, Joe Dumers, Joe Dumers 94, Houston Rockets, deve ser o Olajuwon E do Knicks, não é o John Starks, porque ele teve uma partida horrível no jogo 7 Quer ver como não é? Só para ter certeza, não Ewing, não Anthony Mason, não Charles Smith, não Charles Oakley, Oakley Derek Harper, eu vou acertar, porque, ah, Derek Harper Porque eu me lembro vividamente ao assistir 2005, Spurs, Tim, Tim Duncan, acertei Ganhando os Pistons, os Pistons ou é o Chauncey Billups, ou o Tayshaun Prince, ou Richard Hamilton, Richard Hamilton. 2010, Lakers, Kobe Bryant, oh. 2010 Celtics que perdeu, ou é o Paul Pierce, Paul Pierce. Uh, 2013, Miami Heat, é o LeBron James, e também 16 Cavaliers, 16 Warriors, Curry, Thompson, Green, até acertar. Draymond Green. Ah, o jogo 7 de 2016 foi o Triple Double, não foi? Do Draymond Green, uma das atuações mais esquecidas da história, que eles perderam, mas eles jogam muito bem esse jogo 7. Ficou faltando 51 Royals, 51 Knicks, 52 Knicks, Richie Guerin. Tem esses cara meio antigos, não. 55 National, 54 Fort Wayne Pistons. Como é que era aquele cara? John Foulkes? Não, era... Eu fui... Larry Faust. <risos> Eu, eu, eu citei ele no vídeo do, do placar, no menor placar da história da NBA, que era Fort Wayne Pistons, e ele era o cara que pegou a bola e não passava pra ninguém. Larry Faust. 70 Knicks? Não é o... Bill Bradley? Não. Quem mais era do Knicks? Não era o Frazier, não era o Willis Reed? Quem mais jogava naqueles Knicks? Hum, eu não vou saber. 78 Supersonics? Eu também botei quem eu conhecia. Bom, eu vou, eu vou pausar pra jogar, eu vou desistir pra jogar o último quiz. Vou dar um give up aqui. Arnie Reason? Mark, Willy Bordel, George King, Billy Kenview, Frank Ramsey, eu poderia acertar. Eu digitei o não digitei Fraser. Precisa de um tirateima. eu achei que eu tinha digitado o Walt Fraser. Marvin Webster, não queria saber. Vou fechar e vamos para o terceiro quiz. O terceiro quiz, na verdade, é um teste de memória para mim. Você consegue acertar os MVP das finais para cada temporada da NBA? Eu tenho um vídeo unicamente mostrando o MVP das finais em cada temporada. Então, vamos ver se eu me lembro. Eu acho que eu fiz no ano passado, nas finais também. Play Quiz. MVP da temporada 69, Jerry West como perdedor. MVP de 70, se o Knicks ganhou, Willis Reed. MVP de 71, Milwaukee Bucks, Karim Abdul-Jabbar. MVP de 72, Lakers, Will Chamberlain. MVP de 73, Knicks, Willis Reed. MVP de 74, Celtics, Cowens ou Havlicek? Ei, ei, ei. Cowens, Havlicek foi... não. Errei. O Dave Cowens foi MVP da temporada regular. Putz, eu fiz um vídeo sobre o Havlicek não faz muito tempo, né? Quando ele morreu. MVP de 75, então é o Warriors, Rick Barry. 76 é o Celtics, é o Jojo White, aí não é o Havlicek. 77 Portland, Bill Walton. 78 Bullets, Wes Unseld. 79 Sonics, Dennis Johnson. 80 Lakers, Magic Johnson quando foi rookie. 81 Celtics, Larry não, esse foi o ano do Cedric Maxwell. Eu tinha acabado de falar isso. Quase que eu erro. 82, Lakers de novo. Foi o Magic ou o Karim? Que o Karim ganhou de novo nos Lakers na década de 80. Eu acho que foi agora. Porque o outro título foi em 85 e ele já tava mais velho. Eu acho que foi agora. Errei. Segundo erro. 83, Lakers de novo. Será que. Não, 83, Sixers. Julius Irving. Ou Moses Malone? Moses Malone, Moses Malone, Moses Malone. 84, Celtics, Larry Bird. 85. Lakers de novo, então acho que agora é o Kareem, Certo 86, Celtics, Larry Bird 87, Lakers de novo, Magic Porque 88 foi o James Worthy uh -huh. 89 e 90 foi o Pistons Um foi o Joe Dumars e um o Thomas Eu acho que o primeiro foi o Joe Dumers E o segundo o Thomas Aí vem Chicago Bulls, Jordan Jordan Jordan 94 Rockets, Olá João, 95 Rockets, Olá João, 96 Jordan, 97 Jordan, 98 Jordan, 99 foi Spurs, Team Duncan, 2000, aí os três seguidos do Shaquille O'Neal, 2000, 2001 e 2002, 2003 Spurs, Team Duncan, 2004 Detroit, Chelsea Billups, 2005 Spurs de novo, mas foi o Tony Parker, que a gente não ganhou mais. Tava certo. É Tinder 2005, Tony Parker 2007. Errei de novo, enfim. 2006 Miami, Dwayne Wade. 2007 agora Tony Parker e as alternativas me, me induziram ao erro. 2008 Boston, Paul Pierce. 2009 I Kobe duas vezes. 2009 2010. 2011 foi o Dallas, Dirk. 2012 LeBron. 13 LeBron. 14 Kawhi. 15 Godala. 16 LeBron. 17, Durant e 18, Durant. 47 de 50, errei 3. Mas se eu não tivesse feito aquele vídeo, possivelmente eu erraria muito mais. Foi o meu vídeo com todos os MVPs das finais da NBA. Enfim, talvez tenha ficado muito longo esse vídeo, mas fazia tempo que eu não fazia vídeo de quiz, então de uma vez só, três vídeos de quiz sobre as finais da NBA. Acho que até as sinais da NBA, que aparentemente esse ano vão durar um pouquinho mais que o ano passado, que acabou em 4 jogos, tá com um cara que pode até ir até jogo 7, hein? Toronto 2x1, um, restam 4 jogos, dois jogos em cada casa, pode chegar no jogo 7, os jogadores do Warriors voltando de lesão, então deve rolar ainda mais alguns vídeos sobre as sinais da NBA aqui no Buncha Calaca. Muito obrigado a quem assistiu a mais esse vídeo aqui no meu canal, nos vemos no meu próximo, que nem eu falei, possivelmente sobre as sinais da NBA, até lá.